abrir ela, tá ligado? É, não, eu também pensei nisso. Ah, eles fizeram isso pra ninguém conseguir abrir. Não dá pra serrar <risos> <verdade>. aquela placa. De <risos> casinha. Hein, oh, ô, hum, Eu vou sair... Já esqueci, deixa eu ver no meu bem. Ué. Aqui, ó. Uh... Caralho! Eu vou ter que sair de madrugada de casa. Ah, não, tá isso, é, esse gente já tá. Embarque 5h50 da manhã. Não, não, tá. É que eu pensei que, tipo, porra. Ah, de boa, é melhor ainda porque daí eu vou dormir. Na viagem. Exatamente. Vou levar um Doritos que isso vai me alimentar bastante. E... Saudável. Ah, mas daí. Caralho, 7h30. Eu, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que sair umas 5 horas esse sábado embora então. Caralho? Que desembarque eh, 19h30 e partir da 8h10. Agora que eu vi, eu tô solo tanque, né? Mas não tem problema, a gente vai conseguir aproveitar tudo que a gente vai fazer. Não tem problema, né? Não sair tão cedo assim, do evento. Não, não, não tem problema. o que eu, eu tenho que perguntar pra você se tem problema. Se pra você não tem problema, então... É, quinta a gente vai aproveitar o máximo possível do evento lá, né? Uhum. Sábado a gente vai. Sexta a gente vai zoar. E sábado a gente vai fazer só os bagulho com os inscritos mesmo. Sim. Topa, ser nesse... Lógico, é isso mesmo. É esse é o plano. Vocês querem que eu peguei o demolidor? Tá de. De Não, me, melhor. É. É pera. Eu vou de pintar adiante. Eu, eu era pra ir de clones, por que eu comprei que eu utilizar? Eu já comprei clones pra mim, Bom, então. Já tem clones way. no time. Ah, par part... Partida, partida pra testar FPS em live, já vem logo quem Ken, e Drust. Ah, nem lembrou do Bonnie. Nossa, tem gente que não sabe que sou eu. <risos> Mas eu fico feliz com isso. Eu falei. Que bom que não sabe que sou eu. Mas, shield quem Ken, shield o Ken? O Bonnie? Pode ser. Ó, tem Fury lá na frente. Ah, Fury entrou na frente, Legal. Legal. De boa, de boa, de boa. Cuidado, hein. Buck morto. Ah, tive que recarregar bem na hora. Nossa, o conseguiu sair vivo. Atrás, atrás, o Buck atrás, vou morrer. Me chuda. Não dá, acho que a ah, morreu? Makoa aqui comigo. O Makoa tá morto aqui comigo. Filho da puta. Matei. Makoa solado. Agora a gente pula a ponto, né? tem pular a ponta, né? Vem, ponto, comigo. Tem um Buck aqui. Muito morto. Ai, ai. Vou morrer, vou morrer! Ai, ai! Pode avançar, pode avançar! Tá aqui o piru em ti, certeza? Tem aqui. Tem uma Ivy, uhum. precisando de cura aqui! Vou Ih, morrer. morreu, bem hora que eu usei, mano! Não avança muito, Bunny, eu acho! Tô voltando, eles tão vindo motivados! Calma, 3 segundos, 2 segundos! Ó, o Makovei foi focar em mim! Não sei se ele estiver morto! Bucky. Ai, ah, vou morrer. Ficou, morri, ah, morri, morri. Ah, não deu, Fode. não deu. Pegamos, ah, Pegou, me demais. Que isso? Olha o vídeo do Renan. No... Ai, eu tô preso aqui. Eu tava, lá, tava no... Na poça. Contra a torre, de a poça é efetiva pra caralho, né? Torvo de não ter escape. Sim. Vai, pintou! Tá ô... Boni. Esqueceu. Traz dois. Vamos um pro aqui, aqui. Curou? Não. Ó, oh, o pinto, ó, oh, pinto. Ah, vou morrer. Vou morrer. Caralho, de onde que eu morri, velho? Nossa, uma cola, me matou. <coughs> Vamos agrupar agora e voltar. Aproveita saúde ou Renan? Ah, mas ainda não tem. Ô oh, merda! Pra esse aqui, pra esse aqui, já aqui. Nossa, só mano. Que... Valeu. Por que não morre, mano? Quase morto. Não! Ele quase curando o tempo todo. Tá morto já. Nossa, isso foi seu shield, Renan? Né? Saí correndo que nem louco. Fui a mola pro lucro você correr. <risos> <risos> Ih, vou morrer, vou morrer. Calma. Dois. Não vai apertar, não. O problema de dele vai voltar. Vai mesmo. Ele tá filantrinho ali, velho. Vou estudar então, leva ele. Estuda nós aqui. Cadê? Aqui atrás, Chile. Aqui contigo. Quer tomar os Oh, BK, BK. BK não, Matei uma o boa. Matei. Que boa. Ah, mas eu tô um otário. <risos> recurra, recurra, Ah, ele vai lutar. Agora a vai lutar. Vai, vai lutar, voltar, Cuidado. Vou tentar pegar ele atrás. Leva a cura ali. Não! Ah, ah filha procura, da mãe. Procura. Boa! Nossa, velho. Ah, ele tá focado lá assim, hein. Tenta manter vivo o Drush. Boa! Aí, caralho, <risos> Monte. Caralho, aí sim, velho. Eu fui o tanque agora, mano. <risos> uma coisa batendo em mim, puto. Nossa, eu, o Renan é eu, o primeiro <risos> vivo com um escudo e... <risos> Nossa, foi muito bom. Me senti poderosíssimo. <coughs> Ah, eu acho meio bosta esse bagulho do Makoko, quando ele... ele tá longe mexendo no o negócio, não dá barulho, mas quando ele bate, ele dá um PUM, SIM, <risos> mano, os um barulhão. Nossa, mas, ser é brincadeira, esse ator é suporte é muito quebrado, meia. Olha a velocidade que o BK voou, velho. O BK foi mais rápido que a ult do Mano, eu saí voando, velho. Cara, eu dei um ditão, não dei? Agora que eu me liguei. Sim. Okay. <risos> NÃO! O, o bom é que eu acho que não tem ninguém na pousada, eu acho. <risos> O máximo que pode Ah, cadê é que também. a pausada do, do Renan, não é? Perto de. Vamos esquerda? Do EVA yes. né? É. Ou direito, não sei. Ah, é, então tá bom. Direito gente. Mas vocês bem que podiam vir no Rio qualquer dia, né? É que Pra mim. Ai, morri! Eu vi, eu vi. Morreu pro povo. Fogo, fogo ali, desgraçado. Aí. É, tá sem cura. Ai, morri. Droga. Morre todo mundo. Ah, vamos agora chegar esse round usando azul. Ah. É. É, já era pra gente ter feito isso, era pra gente ter começado abrindo com a loot. Vamos lá aqui. Bug também. Boa. Faca a Turlodge, tá muito mal. Curou já. Lá o fogo. Ai ah, não. Ai. Porra, esse fogo aqui, ninguém vai mais. comigo. Só vamos, só vamos. morto. Nossa, Ai, da onde que eu tá... tanto dano? Esse fogo tá matando, velho. Charinho se joga em cima do fogo também, louco. Oh, mano! Eu não sei se eu tô exagerando, tá? Hum. Mas eu tô achando que aquela fúria ela tá já em bote. Sem zoeira. Correu. Eu vi a mira dela agora, ela, ela me seguiu fudidamente com a mira em cima, e o Shaolin ficou invisível, ela seguiu exatamente recarregando. Cara, eu quase que faço ele voar sem que querer. Ter trai... Ai, Ai, droga, vamos Quase que o Reni em cima tem ele. Buck aqui, buck aqui. Não, ah, tentei curar, não deu. A a gente usa. Tem que tirar essa fúria, velho. Eu tô sem cauterizar, então eu não tô conseguindo fazer nada. Ué? Parou no. Ah, tu. Pulou é bem que eu aqui? peguei, aham. Uhum. Voltar. Oh, tá. Ai, caralho. Ai, caralho. Puta, eu não vou te curar. Ai, Macoa, velho. Nossa, o dano do Macoa. Tá no chão, tava Deixa eu me com o carro. Ai, ferrou. Eu não posso meter. Toma, Corky. Cara, nesse round de... o mouse tá falhando bem mais. do Ai. Chegando. <risos> Dá a cara pra ser curado aí. Fica de olho pra não passar ninguém. Hein? Tá. <risos> Eu vi isso. <risos> Eu vou ir pra cá, tá, também. Todo mundo aqui. Da cara, da cara que eu não tô. No para não te pôr na Toda aí não. Tá. Ó, oh, o Bunny, ó, oh, o pau indo, ó, oh, o pau indo. Sai aí, Renan, não deixa o pau parar em ti. Parou, Renan. Matei a fúria. GG. Ele vai lutar, ele vai lutar. Deixa ele lutar. Deixa eu lutar. Deixa eu lutar. Tá, Nossa, o Bucket O Bucket o... oh, era, era pra vocês voltarem, né? Ué, Caralho, eu, eu imaginei que vocês iam... Eu não ia conseguir segurar esses caras. Não, era dois, pô. E era é. Bakoa e Tovod. Mas eu queria que eu, eu de Tovod desse conta deles. Aquela hora ali, Renan, eu tava morto. Viu, eu... Ok. Matou. Falou que os danos, nenhum voltou. Ai, eu, eu comprei a gente venecer. <risos> <risos> <risos> <risos> ok, né? Vai ajudar no shield? Uh -huh, tá Vai atacar o pinto em você mesmo? Boa. Mano, o cabelo da Fúria, velho, Que isso? Que que é isso? What the fuck? <risos> <risos> <risos> mano, seu cabelo tá incrível, Dres? Parece <risos> eu, quando eu acordo. Nossa, é? é? <risos> <risos> faz o emote de novo. Calma, faz o emote olhando pra mim. Nossa, <risos> caralho, mano, vai ser a Thumb do vídeo. <risos> Meu Deus. <tos> oh, meu Deus. Ah, <risos> Ó o B double, viu? voltar. Nossa, tô ferrado. Me deixaram aqui. Cadê? Morri. Obrigado. É. Fudeu. Morri. Morri, morri, morri. Mais nice, calma. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. vida, vida. Vai ultar, Thorvid. Vai lutar. Vou chegar lutando. Ou não. Droga. Ué? A gente fogo, na esquerda. não somos Macou aqui, bug aqui em nós, o oh, Renan. Aqui o Bucky. Ele vai vir atrás, se liga. Caralho. Tá eu não tô olhando pra ele pular a minha cara. vida. Vou é tentar ensinar ele. Tá aqui, macou aqui. Tá muito mal. Macou aqui em cima comigo. Tá morto. Aí ele vai matar. Ou não. Vai não. Oh, caralho. Ele é isso aí me mata alguém? Acho que não. Parece. Ah, ela vai matar. O Bucky vai matar ela. Ai! Os torbos de fúria motivados. Morri. Nossa, já era. É, mas eles é gastaram as ulti tudo agora, então ainda dá. Vou começar a gastar meus caras de agora com resiliência. Mano, o Torvo Tio dando uma cor é a coisa mais filha da puta aí dessa partida, velho. Nossa, Tara tá. Ó, oh, Buggy, aqui! Atrás de vocês! Mata, mata, mata! Aproveita no único! Do... Não dá, não dá, não dá, não dá por causa do. Ah, ferrou. Morri. Puta merda. Nossa, melou demais, guys Such oh, terrible manners. Ó, o xadinho ficou puto. Justice is served. Haha, focus the streamers. Justice is served. <risos> nice, bro. Uh, eu tava vendo uh, vídeo do aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto de Congonhas parece mais uma rodoviária do que uma rodoviária. Hã? Oi? Parece mais Sério? uma rodoviária do que uma rodoviária? Mais do que um aeroporto, quer dizer? Eu vou chegar ultado agora, motivado, hein. Tá bem. Um esquerda, não tão? Direita, direita. Não, tudo, esquerda. É, tudo esquerda. Esquerda. esquerda, esquerda, esquerda, esquerda. Matei um. Dois. Tô morto, tô morto, tô morto. Nossa, tá cheio de tá, gente. Mas de já mim. deu bom, já deu bom. Mas como eu tá? Ah, não, ele tá sem ult. Mataram o buff eu fico no ponto, Renan? Né? Uhum. Vai que Eu o Pinto está indo. Ó, oh, cuidado! Vou tacar o Pinto aí. Vou tacar o Piu. Caralho! Olha esse dano! Drush, drush, drush, drush. Calma, calma, calma. Aqui o bucky Tacou! Estão sem suporte, já era, ganhamos. Tô bem baixinho. Alguém é um super dedicado aqui. Bem é cantando. Bem que cantando. Justice. Justice. Justice. Nice, bro. Nice, Olha nice, ah, vi ah, a vida e o shield chegando. <risos> ah, não chegou, não. Caralho. Caralho. Não, essa parte eu não tenho curado. Fiquei, what the fuck. Tava com muito cautelizar, mano. Ah, ah foi a double... no final, velho. Ah, foi 2 kills. Hein? no final. Sim, esse cara tava sentando alterizar na bondinha do BK. Tadinho. Caralho, curei tão pouco assim, como assim? Ah, mas tu deu dano pra caralho também, né? Caralho! caralho. A, a FURIA tem isso. A Fúria, ela não tem tanto potencial de cura, mas ela tem potencial de cura.